E aí pessoal, beleza? Fernando brasileiro Sim, você não, não tá vendo coisa errada. Lego Batman no Mega Drive. Isso aqui eu, eu achei em um grupo do, do Face especializado em Mega Drive. E olha ali, olha ali o leguinho. Olha o Lego Batman ali, rapaz. Vamos descobrir como é que faz, como é que é essa jogatina aqui do Lego Batman. Vamos ver. Eu tô vendo que ele dá soquinho. Eu não estou vendo ele largar o bumerangue, então a princípio acho que vai ser na porrada mesmo, então bora, vamos ver, Ó, tem um inimiguinho ali Ah, ele deu um dano ali afinal, é. Tá, <risos> eu não sei onde é que é meu, meu ponto de, ah, acho que é lá embaixo minhas vidinhas tá. eu, vi, eu vi uns pontinhos amarelos lá embaixo, três bloquinhos Aparenta ser minha, meus pontos de vida, tem dois morceguinhos ali que devem ser minhas vidas tem mais engrenagem ali Aí ó Ih, sei que morri? Não, acho que passei de fase Opa, boa! Agora sim Tá, cadê o Batman? Ah, tá aqui O Batman ele é tão... Tão Batman que fugiu até das vistas, tá bom? Achei o um Kit médico, ó, tem um, um vilãozinho ali pra eu enfrentar Cara, é um... é um, realmente é um, é um leguinho de plataforma Eu tô, eu tô tomando muito dano desses caras. Eu não acertei ainda como é que é. Eu eu acho que tem que dar uma porrada e vazar. Eu tô perdendo toda a minha vida. Não, tá. Esse aqui esse aqui eu já me recuperei. Acho que eu vou ter que ganhar uma vidinha árvore. Ah, não vou dar uma vontade desse Lego Batman, rapaz. Faz, tá fazendo falta o, os boomerang. Que massa, rapaz! Lego Batman. Ó, tem um, um outro já mudou a cor do uniforme, deve ser mais roubado. Esse vai me matar. Ai! Ih, já morri. <risos> ah, morri. Não, volta o início. Ah, que sacanagem. Agora eu tô com a vida cheia. Deixa esse aqui aqui. Vamos enfrentar com esse louco aqui. Agora tá. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai, sai, sai. Aê, moleque, agora tá tomando uma surra do Batman. Agora sim, agora o Batman foi Batman. Será que se eu pegar 100 pecinhas eu, eu ganho uma vida? Tomara. Vou deixar aquele kit médico ali embaixo, não tomei dano desse último. Ó, Peguei 100 pecinhas e não ganhei uma vida. Ah, sacanagem. Batman tem mais preparo aqui. Morre, morre, morre, aí, agora vou, agora vou lá recuperar minha vida, ah, é, não sou bobo, quer dizer, bobo eu sou, mas, dessa vez eu fui bem. Lego Batman, olha quem é que teve ideia de botar o Lego Batman, e, e pior que legalzinho, ficou parecidinho mesmo, o Lego Batman olha ali, ó as perninhas, <risos> os Sprites, sei lá como é que, é, que chama ali, os... O cenáriozinho, tudo a la lego, as, as moedinhas ali, que é, é as moedinhas do lego também, cara, foi muito legal, ficou bem bacaninha, lego batman de Drive. E não precisa muita frescura ali, ó. achamos uma desengrenagem, passamos mais uma frase. O povo não tem mais o que inventar, só, só, só senti falta aqui é do boomerang Tinha que, ter o, tinha que ter o bumeranguezinho. Oh, ele pula alto também, então. Tamo grande ainda. Oh, peguei acho que alguma coisa ali, não deu para enxergar. Ah, ai! Oh, é, é. O espinho é grande, rapaz, dá bastante. dá dano. Hum, ele vai atacar. Sai. Aí, um um cantinho aqui é que ele não vê? Ele não vem nessa beiradinha. Ah, rapaz, pensando aqui, eu baixo eu te preparo. <risos> não vou tretar demais aqui, que o Batman... Ele, ele é inteligente, rapaz. Ele não vai tretar o cara se não precisa. Bora, Batman. Ó, ali agora tem, tem que pular nos lugares certos. Isso é um problema. Ai, ai, ai. Ai. Não, já, já tô com um postinho de vida e já me dei mal. Ó. Se eu bem na beiradinha, eles não veem. Aí, ó. Bem na beiradinha, eles não me alcançam. Então... A técnica secreta do Batman é essa aqui. Fica ficar na beiradinha, rapaz. Ali, kit médico. Boa. Ó, vamos ver até onde ele vê. Esse aqui acho que vem até o final. Ai, ai, ai. Batman. Esse é o oh, Batman. Batman tem preparo, rapaz. Pensando que cada engrenagemzinha, a gente vai para um cenário diferente. Tá escrito em russo, em... em ucraniano. Sei lá que diabo tá escrito aí. Mas a gente vai passando de assim. Quem quiser baixar esse jogo aí, fala, entra em contato aí, ó. Eu, eu, eu tento passar pra vocês a ROM, boto no, no drive, ah essa é no drive fácil de baixar, eu, mando, eu mostro pra vocês aonde é que eu baixei, beleza pessoal, lag, batman, até trilha bacana, ó. não sei se dá pra vocês ouvir direitinho, eu procuro deixar sempre na metade a trilha do jogo no máximo pra não ficar atrapalhante bem legal mesmo só que nem falei só sentir falta do do batirang ah drago tô errando esse pulo eu quero ficar bem na beirinha ah, agora sim ah, ainda não é certo Quando o do chão é curto ele não consegue chegar muito perto de mim ali boa será que tem boss alguma coisa até agora foi só fase fase fase fase Uhum. Apesar que essa. Se você reparar o celularzinho, parece. Parece meio Mario, meio Sonic. Sai, cara, nem rapaz. Aí. O certo é. <risos> Cada lugar que eu vou tem um kitzinho médico de reparação. Agora não pode ficar tomando dano de graça. Aí, ó. Eu vou bem na pontinha. Ah, morri. Ele encosta em mim e eu tomo dano mudando. que é o problema. Olha, oh. Aí, rapaz. Esse... Oh, sai de mim, cara. Ele, o, o, ele tinha que tomar o dano e. e sair do caminho. Aí, fazer. Deixa ele ali. Tô com um pontinho de vida. Se eu tretar demais aqui, eu morro. Ah, tem mais um ali. Vale. Ah. ah. Ah não, cara Cara, aí eu, eu, eu tô apanhando do Dana não tá nem me batendo Isso foi um erro do jogo Isso a gente já pode apontar que é Um problema na hora de desenvolver o jogo Aí, catei um, não tomei dano, beleza Aproveitar vou, vou que ele não lança nada em mim Não vou nem tratar, Vou tentar só por de baixo Aí, Achei um, um cantinho que não me deu dano Aí, tô, um. Esse bagulhete aqui Bora Agora vai Deve, ser, deve ter Alguma <risos> coisa muito interessante Escrita naqueles bagulhete eu eu eu eu eu eu Ah caramba Aí, beleza, vamos fugir dos espinhos. Esse Batman aqui é tipo o Mega Man, rapaz. O Mega Man quando chegar perto de espinho ele irá é pro saco. Ó, ele vem só até aqui. Tá. Aí, ó. Bem na beiradinha, de... até onde ele percebeu, até onde o adversário vai. Ótimo, tem que ter preparo, rapaz. Ele sabe até onde ele pode. Boa. Esse kit médico que a gente precisava fazer na fase anterior, e agora também. E na, e na próxima eu vou precisar também. É, sabe lá. Ah, e Batman. Boa, começou um daninho. Ah, olha só, rapaz. Lego Batman de Mega Drive. Uhul. <risos> Quando puder fugir, eu vou fugir, rapaz. O Batman sabe que há lutas que não... Não precisa ser travado, eita pomba! Essa por exemplo é obrigado ah, a essa luta, morre, morre, capiroto! Aí, boa rapaz! Queria ver se tem algum bônus, alguma coisa né, mano? Até agora nada de, de esperança! Ai, o cardíaco me espiga! Aí! aqui é que eu fui obrigado! Olha ali a engrenagemzinha! Só um passinho, só mais um passinho, só mais um passinho. Ah, olha! Aê, tem que ser friamente calculado cada passo do Batman. Ah, malandro, que eu caio no Speed de novo, né? Batman, Batman é que nem um cavaleiro de ouro, rapaz. Não cai duas vezes no mesmo golpe. Mentira, é que eu caio, é né? Esse que é o problema, Batman não. Batman, Batman, aí, boa, quebramos a cara do bandido. Gotham City até que tá bem, tá bem, anda bem iluminado, né? <risos> não sei onde que é esse aqui, é um parque, será que é esse aqui? Mas tá bom. Uhum. Fica aí. Vamos pegar essa merda. Ah, droga, eu acho que tem uma vida lá. Eu tenho que desviar aquele cara de novo, droga. Ah, morto. Ah, você ser é obrigado a matar ele, cara. Que droga. Estou yeah. no serviço, mas já tá tocando o telefone. Não tá na hora ainda, rapaz. Eu tenho tempo. Eu tenho tempo que eu sei. Ah, droga. Ah, mas agora não tem mais um inimigo. Agora eu vou ficar naquela função eterna de cair no lugar certo. foi! Beleza, pessoal! Vamos lá mais um... Eu só tô sentindo falta de um... De um uma coisa assim, que é pra morrer. Porque, na verdade eu já tô morrendo com os adversários normal. Ah, quebra a cara dele, Batman! Ah, achei que tinha matado! Aí... Lego Batman de Mega Drive. Eu vou dizer se assim, me surpreendeu. É mais divertidinho do que eu achei que fosse. Achei que ia ser uma versão mais... Mais zoeira, mais tosca. Se a gente for considerar que é, ele, ele, ele na verdade até, até ele é... parece um, um Master System né, se vocês repararem assim na, na simplicidade do, dos detalhes. Ah, tem que cair bem na pontinha senão eu vou morrer. Aí ó, a meradinha não me alcança. Porque tudo cores vibrantes, simples, ataques e movimentos básicos né, dois botões literalmente, um pula e outro bate. Ah, eu não posso deixar de Ah, droga! Tomar dano do dano é sacanagem. Essa é a sacanagem do jogo. Mas me surpreendeu positivamente. Eu gostei bastante do jogo. Se fosse de Mega Drive mesmo, feito pela plataforma do Mega Drive, fosse até um pouco melhor desenvolvido. Teria o batirang, tipo as cordinhas, a gente sabe do potencial do Mega Drive para alguns jogos, né? Dá para fazer uns recursos bem legais. Que eu sou obrigado a enfrentar então ai, ai, ai. Um pontinho de vida, Batman. O Batman, tudo é na, na encrenca. Aí, acho que vamos pra lá. Partezinha. será que a gente... ah, ao princípio boss a gente não, não visualizou, aí vem na beiradinha para eu não morrer, não tomar dano desses loucos chatos, preciso de um kit médico rapaz, será que está dano solto por aí, Ó. Bate, bate rápido, bate rápido, bate rápido, <risos> bate rápido. Rápido, Batman, pra gente poder pegar os itenzinhos. Rapaz, tá acontecendo o que? Passar demais essa parte aqui pelo menos. É, tu lasquei. Aí, vamos jogar mais uma parte que já tá quase na hora de bater ponto no serviço, rapaz. Vocês acreditam? Olha ali, consegui passar de volta outra etapa, viu? Vamos conseguir mostrar pra vocês uma fase de inverno do Lego Batman de Mega Drive. Olha aí, que loucura. Será que aquele boneco ali é um inimigo? Não, <risos> menos ó. Batman foi pro saco. Bom pessoal, esse foi apresentando para vocês. É o Lego Batman de Mega Drive. Achei ele no grupo do Face. Se alguém tiver interesse, manda aí nos comentários, vamos trocar uma ideia, vamos se achar para poder repassar para vocês o jogo, certo? Muito obrigado que acompanhou até aqui, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal. Se inscreve no canal Brasileiro, se inscreve no Ultra 3.0. Se inscreve no Turbine seus vídeos. E aqui no Retro Games, beleza? Já falei demais, pessoal. E até a próxima.